Fala galera, aqui é o Patrick Atalwani Nós vamos estar fazendo o desafio da tag do canal GOSPEL Esperamos que vocês gostem, sejam bem vindos em nosso canal Se inscrevam e sejam abençoados em nome de Jesus Ela vai estar iniciando falando as perguntas e eu estarei respondendo Primeira pergunta, como se conheceram? Bom, novamente... Ai carinha! <risos> A gente se conheceu desde pequeno. A gente já se conhece, já, bem dizer, entre aspas, é berço. A gente já se conhecia, depois passou um tempo e a gente não se viu mais. E a gente se via às vezes, por conta do culto. Aí ele passou um tempo, agora seis meses por aí, aí atrás, a gente voltou a conversar mesmo. Início desse ano. Sim, foi. É, pela volta do início desse ano. A gente voltou a conversar e agora estamos juntos. Segundo, o que mais gosta de mim? O que eu mais gosto? O sorriso, a sinceridade, que é o que a gente tem que ter Meu em primeiro amor. lugar. Que é o que a gente tem que ser sincero os olhos, o jeito de ser e quando eu faço ela ficar meio boba ela fica pega... ah! <risos> também. Terceira, o que menos gosta em mim? é quando ela fica empurrada eu odeio quando ela fica empurrada ela pega assim, olha pra mim assim cruza os braços assim <risos> e fecha assim e lá vou eu tentar fazer e consigo mesmo dando empurrada, eu passo isso. é, bem isso <risos> Hum. O, que, o que ela faz mais te irrita? É ficar emborrado. É exatamente isso. Para onde eu gostaria de beijar? Para um zoológico e para ver os animais o leão em Nova Iorque. É. Conte algo engraçado que os dois viveram juntos. A gente estava indo para a padaria. <risos> Aí o que, que aconteceu? Vergonha. Tinha um pequeninho e duas gurianas na rua. Aí o menino começou a falar uns negócios. <risos> e eu invitei imitar eles. Ela ficou da vida dele Pois gente. é, só que o problema foi que imitou alto. Aí ela lá ficava. Aí eu vou, para, para mesmo. Eles vão olhar. Na volta eu tava pedindo pra que eles estivessem na rua pra me imitar o um guri mais alto ainda. E quais seus planos para o futuro? Planos para o futuro? Servir planos, <risos> planos? Eu, eu falei ainda, tá no coisa é, é Seguir servindo a Deus uh, Nos aperfeiçoar nos louvores para que a gente possa fazer mais e mais vídeos E ganhar alma através de louvores Que a gente também possa sempre entender um ao outro Ser feliz Poder ajudar em tudo que precisar Saber lidar com cada consequência Cada luta que tiver na vida sempre amando um ao outro na alegria, na dor sempre quando um estiver precisando o outro estender a mão precisar de uma oração um de nós ir lá e orar porque muitas vezes a gente precisa da oração, mas a pessoa não sabe e às vezes a gente está magoado por isso que sempre é bom você que é namorado ou namorada de alguém Pergunte se tá bem, se tá mal. Porque pode ser que ela esteja num dia ruim precisando de uma ajuda. Então não deixe isso passar em branco. Pergunte, abrace. Ah, eu não quero abraço Ela vai te falar. Abraça igual, é então passado. É, vai, porque depois ela vai pegar e vai te abraçar normal e ainda vai te agradecer. Bom, é isso aí. Agradecemos por cada um. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Que Deus abençoe vocês. E a nós também, e a família de cada um de vocês. Valeu, até mais, tchau, tchau.